Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada. Aqui quem fala é Rodrigo Arantes. Eu sou blogueiro, escritor sobre teoria dos jogos. E ao longo desse ano eu tenho gravado esses vídeos aqui com um apanhado das notícias dos últimos dias, mostrando pela ótica da gameologia, usando esse tabuleiro aqui que eu estou desenvolvendo, como uma ferramenta de análise das notícias internacionais, e o seu reflexo nos mercados. E no dia de hoje a gente teve um dia onde um, um paizinho muito pequeno do, do extremo oriente se tornou o centro do mundo, o centro das nossas atenções, que é Taiwan, a ilha uh, que fica bem pertinho aqui da China e, e que... É um, hoje o centro do mundo industrial, o centro da indústria do mundo, a gente poderia dizer, porque é um país que tem aqui um comércio exterior muito grande para o seu tamanho. Em 2019 ele exportou 351 bilhões de dólares e disso quase metade equipamentos maquinários é, de, de semicondutores, né? Então, que história é essa? Bom, a, a maior indústria de semicondutores do mundo, caso você não conheça, é chamada TSMC, a Taiwan Semiconductor Company. E ela tem uma história aqui muito interessante de, de surgimento e parcerias né, com outras grandes companhias de tecnologia do mundo, ela teve apoio, fundador, estudou no MIT, enfim, ele se aproveitou aí dessa é, dessas relações que Taiwan tinha com os Estados Unidos uh, desde a desde a, do fim da guerra civil chinesa é, e é, de alguma forma, essa elite industrial taiwanesa foi percebendo que, que o centro do mundo da indústria do futuro seria os semicondutores, seria os chips que processam a informação dos equipamentos, né? Então, assim, para a gente estar se falando agora, tem um chip como esse no meu computador, que tem um chip como, como esse no seu computador, no seu celular, e tem também um, um monte de chips como esse, é, nas ferramentas que conectam os nossos computadores. E poucas empresas do mundo fabricam é, essas, essas tecnologias. A TSMC fabrica tecnologias, fabrica para os chips que vão parar na Apple, AMD e Qualcomm, é, que são outras grandes, gigantes dos semicondutores, é, mas a SMC acumulou uma posição invejável nessa indústria, ela foi a que investiu mais pesado, e hoje ela tem a liderança de, de chips com os menores nanômetros do mundo, né? então é, eles, eles têm uma posição aqui, onde 90% do mercado de chips entre 5 e 10 nanômetros são da TSMC. O resto é da Samsung, outra companhia que também lidera. E aí temos Intel, temos a AMD, temos outras companhias que, que hoje elas é, não conseguem mais competir com a TSMC, dado que a TSMC realmente apostou mais pesado e uma coincidência quem sabe a respeito dessa visita é que há não mais que quatro dias o próprio congresso é, americano que é liderado por pela própria Nancy Pelosi que que esteve é, aí chegou aí nessas últimas horas a Taiwan aprovou uma, uma um regulamento de é, de, de apoio né, de, de recursos aqui na casa de 50 bilhões, é, além de outros incentivos. E eu imagino que tem alguma relação com isso, essa viagem a Taiwan, essa viagem ao, ao, ao Extremo Oriente, porque ela visitou aqui é, países como Coreia, ou vai visitar Coreia, Japão, é, Taiwan, Singapura, Tailândia, ou Malásia. É, então, ela, ela tinha uma agenda aqui, né, acho que Filipinas também, e, e é possível que esse acordo inclua aí alguns desses países como concessões tecnológicas de, de, é, de uso de propriedades intelectuais, que os Estados Unidos detêm sobre essa indústria dos semicondutores. E aí, é, que, que foi uma indústria iniciada pela Intel, né, nos anos uh, 70. E, e aí, essa é, visita do, do, dessa autoridade americana a Taiwan pode é, tornar a vida da, da China mais complicada no sentido de tentar capturar a, a ilha Militarmente ou economicamente, porque a China também está investindo aí suas somas é, gigantescas na, no desenvolvimento dessas tecnologias de, de semicondutores. E tende a ter sucesso aí em algum prazo, que não sabemos quando. Mas essa visita da Nancy Pelosi, com certeza, tem a ver com. É, com que os Estados Unidos ganhem tempo nessa, nesse setor, né? assim como agora eles estão investindo na, na produção dos próprios semicondutores. Isso porque é, o futuro da indústria automotiva depende agora dos semicondutores, dos carros elétricos, e, e, ou seja, é, tudo que é fabricado agora por Toyota ou Tesla ou, ou qualquer BMW ou, ou empresa é, de, de automóveis do mundo, acaba é, sendo uma empresa, sendo um veículo TSMC, né? porque é, sem chips não andariam, seja o carro elétrico ou seja o carro a é, combustão, é, os chips estão no som, estão no computador, estão em um monte de componentes eletrônicos que... que que os modelos atuais possuem e, e aí quando a gente tem esses uh, eventos como a pandemia ou como uma próxima possível crise né, no, ali para o leste europeu ou para o extremo oriente é, a gente teria aí mais uma vez um, um, um choque na, na cadeia de produção e que é, alimenta essas empresas. Né? As próprias empresas americanas estão sofrendo com isso. Então, é, essa, essa visita da Nancy Pelosi, ela, ela tem esse componente econômico aqui, né? que está que aqui nesse, nesse know-how, né? nessa carta aqui na manga, que o, o governo taiwanês, Desenvolveu geopoliticamente para conseguir ter essa importância que tem. Por isso, né, por causa dessa alta tecnologia que, que vem, entra aqui na, na quinta camada da, da, da mandala do país, né, o que, que é a quinta camada aqui na visão da mandala da jogada? É a camada da produção, é a camada do, do, do profissional, é né, a camada que vem é, acima da, da camada intelectual, da camada, é, da quarta camada, e que, é, que é a camada cultural, né? E, ou seja, a, a camada intelectual, a camada profissional, ela vem antes, bem antes aqui, nessa, nessa quinta camada, da camada financeira. Ou seja, a... É, a, a ilha de Taiwan se, conseguiu se colocar aqui como um centro do mundo industrial, é, dominando esse, esse know-how de fabricação de chips que nenhum outro país possui. E aí ela fabrica é, a, um, a um valor melhor que outras empresas do mundo, um, um produto é, que só ela tem essa capacidade de, de fabricar, né? De, de e imprimir é, chips com é, é, uma espessura dos, dos filamentos de semicondutores tão fina que, que torna esses, esses equipamentos mais econômicos e também mais poderosos. Então, é, e tem também um outro lado aí sobre essa disputa, que é o lado bélico. Né? E aí vamos falar agora sobre. É, a mais nova marinha, a mais, no, ma, mais nova, mais poderosa marinha do mundo, porque a China agora tem a maior marinha do mundo, numericamente falando. Os, os barcos, os, os, é, os equipamentos ainda não são como os americanos, não são é, porta-aviões gigantescos e aquelas cidades nos mares que que os Estados Unidos tem, que a Inglaterra tem, mas é, a China tem também agora os melhores mísseis do mundo. E, e tem submarinos é, que, que, que têm capacidade de afundar, de, de, de colocar toda aquela esquadra e esses é, porta-aviões americanos embaixo da água rapidinho. Então... É, nesse momento, e esse evento aí da, da viagem da né, Pelosi também, é um momento para a China demonstrar essa capacidade militar que ela desenvolveu. E é, temos aí um, um, uma situação de muita tensão, porque os, o, tanto o, o governo americano, o governo do Joe Biden, é, está tentando capitalizar com, com essa, essa visita né, da, da presidente da Câmara, que é do partido mais, do Partido Democrata mais, ela meio que está indo como que por vontade própria, porque o Departamento de Estado, a Casa Branca, não, não incentivaram, mas também não, não impediram, é, e aí ficou uma situação assim, como se é, tentasse criar uma situação. É, de, de fomentar uma crise na, no, no, no mar da China, tal como é, o pessoal já entendeu que os Estados Unidos estão fazendo ali na Ucrânia né? para a guerra continuar para é, o, o, o, o atrapalhar o meio de campo aqui da, da Europa, da Rússia, da, das rotas da seda. É, nesse lado europeu e também atrapalhar a economia chinesa no lado é, do Pacífico. E aí, com isso, é, desacelerar, desacelerar essa evolução dos BRICS e, é, e ganhar tempo para os Estados Unidos, né? que estão que, que aqui numa posição de vantagem, numa faixa de, de, de renda per capita maior que China e Índia. Mas, é, será que isso consegue é, retardar por quanto tempo esse, essa, essa aquisição da China sobre esse know-how? É, e, e até onde irão as respostas da China? É, se falou que a China podia até derrubar o avião dela. O pessoal ficou monitorando, foi o avião mais monitorado da história, é, num site que... que permite o um monitoramento aí das aeronaves, é, que ela não colocou Taiwan ali na, na visita oficial, na documentação, mas se falava que ela ia, e ela disse que não ia, e no, no final acabou indo. E, e essa, é, essa provocação tem qual finalidade né, nesse jogo estratégico dos Estados Unidos? é simplesmente essa que eu estava que eu, que eu é, explicando. né é, é simplesmente criar confusão, aproveitar da, da posição de distância que os Estados Unidos têm, distância geográfica desses adversários, da China e da Rússia, é, criando algum tipo de confusão lá perto da casa deles para desestabilizar a economia deles e e, e assim com isso continuar é, manter, administrar mais um tempo a vantagem que os Estados Unidos têm né, nessas indústrias, nessas economias, né, nessas áreas econômicas. Mas é, isso não muda muito o, o, o, o, o jogo, né, o tabuleiro como ele está colocado. E, mas, para o curto prazo, tem um efeito bom para, politicamente, o Partido Democrata é, é, dizer, né, conseguir defender aí que não está tão mal, que, que essa história do, do, do sair do Afeganistão e os outros erros do, do, dessa administração Biden, na verdade, não são erros, são estratégias bem, bem executadas. Por exemplo, é, nessa semana, o governo Biden também anunciou que conseguiu matar um líder da Al-Qaeda no Afeganistão, né, que eles foram embora, mas eles fizeram essa operação por drones. Então, é, com, com essas é, notícias recentes, o, o, o, a administração até recebeu uma, um elogio da oposição no, na, no Congresso, né, o Partido Republicano elogiou a... a, a a Nancy Pelosi, pela, pela viagem, a, fez um, uma ação em bloco de apoio. Então, é, se trata aí, eu acho, de uma manobra para é, fazer uma administração dos danos, à popularidade dessa, dessa administração do Partido Democrata que precisa é, chegar um pouco melhor para essa eleição do... do do legislativo né? mas por outro lado também eh, na China também vai ter uma eleição semelhante e eh, é o cargo do Xi, do Xi Jinping que está aí em, em, em jogo e também precisa ser renovado aí por mais cinco anos e, e com essa provocação né, eu acredito que agora eles têm mais uma vez mais munição para continuar é, mantendo uma, uma geopolítica mais agressiva da China e isso, é, isso também deve consolidar ele no cargo por mais um tempo, igual a, a, igual vem, vem ficando aí o presidente da Rússia e, e, e também essa afronta né, da da, da é, Visita de uma autoridade desse porte dos Estados Unidos a, uma, a um território que a China considera uma província rebelde, eh, também tem essa, esse efeito de, de a, é, é, sustentar um, um sentimento, né, uma, uma, uma corrida, uma rivalidade entre... entre é, entre essas nações que são, na verdade, é, duas Chinas, né? duas versões da China, mas, mais que isso, tem também um, um, um temor muito semelhante ao que os Estados Unidos têm em relação a Cuba. Né? Porque se Taiwan se aproxima demais dos Estados Unidos, começa a comprar armamentos muito, muito poderosos, é, vamos ver, quem sabe, aí, algum tipo de armamento nuclear tático, alguma coisa, um submarino nuclear. É, algum tipo de acordo nesse nível poderia deixar a ilha também muito mais difícil de ser invadida ou algo assim. E isso, é, ou até mesmo fazer da ilha uma base de, de, de preparo de uma invasão é, ocidental... É, sobre a China, e a China é um país que, historicamente, é, tem, tem é, episódios aí de, de medo e é, paranoia de, de ser invadido, até a muralha da China tem aí essa história por causa de, desse, dessa, dessa é, tradição, dessa, dessa questão geopolítica na China que é milenar, né? tentativa constante de um povo de, de se proteger do mundo de fora. Né? Primeira vez agora que a China está é, começando a ter uma, a exercer uma geopolítica mais ativa no mundo, porque até, até muito recentemente a China olhava muito mais para dentro e... E aí vamos olhar para nós aqui, né, um pouquinho também nessa história, e nós brasileiros, como é que ficamos nisso tudo? Quem somos nós na fila do pão? É, nós na América do Sul aqui somos justamente é, os que produzem aí o pão. Né? Não o pão literalmente, se bem que a Argentina sim, que produz o trigo, né, mas a, a soja e... E a carne que o Brasil hoje produz vai para a China. É, então, a China hoje é a grande consumidora de alimentos do mundo. É, a gente olha aqui o, a importação dela de, de é, agronegócio, de tudo que é advindo desse mercado. Né? E, e, e é o maior importador do mundo. E se acontece algo que, vamos dizer, é, fecha o comércio ali no mar da China, aí é provável que vai começar a acumular soja aí no, nos portos brasileiros, meio parecido com aquilo que aconteceu quando, nos anos 30, o Brasil não tinha para quem exportar tanto café. Né? Então, isso colocaria o Brasil numa situação bem complicada. Né? Ou, é, se, se, se algo assim, nesse sentido, algum tipo de conflito, uma conflagração marinha, é, alguns barcos, alguns navios mercantes sendo afundados lá a ponto de criar assim, uma, uma situação de tensão, é, isso, isso passaria a acontecer, né? o Brasil ia ter dificuldade de encontrar outros compradores o seu volume de agronegócio, Provavelmente isso ia baratear bastante a comida, né? mas aí a gente ia ter também é, que, que ficar por uns anos sem renovar sem, ou mesmo sem ter acesso a, a produtos industrializados, principalmente os eletrônicos, né? que é aqui ó, a grande exporta exportação da China. Né? Um quarto da exportação dela é desses equipamentos eletrônicos que ela fabrica em muitos casos são, são é, fabricados por empresas que os Estados Unidos investem primeiro em Taiwan, né? por exemplo, a Foxconn, que faz o, o iPhone, e faz uh, o, o MacBook, vários né, equipamentos para a Apple, ela é taiwanesa, mas Taiwan é, producer, né, produz esse tipo de equipamento na China continental. Então essa essa hierarquia, né, que, que se coloca, se estabelece assim entre é, as altas é, ao, o alto escalão das companhias sendo Taiwan e o chão de fábrica a China. Né? Então é, essa hierarquia, ela foi uma forma de, de é, Conter o avanço da China comunista, né? mas, por outro lado, eh, os Estados Unidos acabou ficando dependente demais dessa, dessa produção eh, industrial por lá. Né? Por outro lado, isso justifica essa presença eh, da Marinha Americana por lá também. E, e é aí que está toda essa concentração de tensões nesse. Nesse canto do mundo, né? Literalmente a gente tem é, a maior parte do comércio mundial hoje passando aí. E, e essa é, concentração de, de comércio mundial passando aí, é, se der algum problema, a gente vai ter uma crise muito mais, muito maior do que a crise da Ucrânia. E que vai afetar todos os setores da economia mundial e, e vai é, prejudicar muito o Brasil, o Brasil provavelmente perderia aí um pouco o controle a nossa, do nosso equilíbrio, é, equilíbrio de comércio exterior, dependendo do, do, da maneira como a gente conseguir, é, de quem estiver manejando aí o... o, o e como, né, os recursos do Brasil. E... Então, essa, essa história aí na China ainda não terminou, esses são só alguns é, capítulos iniciais, a gente vai ficar aguardando a resposta da China, mas eles já cercaram a ilha de Taiwan aí com vários navios e os aviões estão voando, sobrevoando o espaço aéreo da, da ilha de Taiwan, e, e a gente não sabe o que pode acontecer após isso. Né? Talvez algum, algum tipo de cerco, uma tentativa de, de tomar a ilha, é, ou ou se a China vai, vai tentar fazer alguma resposta mais econômica, no sentido atacando o dólar, ou mesmo algo combinado. Né? Mas a, a, a importância dessa, dessa indústria hoje é como se fosse assim, o país mais importante do mundo, é Taiwan, porque é de lá que vem é, os. os ah, ah as ferramentas de computação, né, os, os componentes de computação que, que estão hoje em quase todos os equipamentos industrializados que a gente consome. É, e aqui dentro de países ricos né, que, que, que usam da melhor forma essas tecnologias, aqui uma boa fatia da exportação de serviços de TI, é possível somente por causa dessa dessa é, capacidade de computação, né? O Reino Unido, Estados Unidos, Suíça, é, que, que exportam né, essa capacidade de computação, mas a Índia também entra aqui, ó, né? é um dos países que nessa economia de serviços tecnológicos, até o Brasil tem, né? temos aí também as nossas startups, é, vendendo né, um pouquinho dessa capacidade de computação, mas isso ainda não, não foi significativo para mudar muita coisa o cenário, a cara da economia brasileira, né? Então, é, inclusive tem um, um economista brasileiro aqui que é o que melhor comenta sobre esse assunto, Alas Moreira, que está comentando aqui sobre esse subsídio, né? que o governo americano está oferecendo, e também como o Brasil tem a própria fábrica de semicondutores, que é a Citec, é, e vem sendo é, abandonada pela política pública, pelo poder público, que, que é, vem tentando até mesmo privatizar a empresa num em momento onde o mundo passa por uma crise de, de semicondutores. Né? É, mais que isso. A gente teve recentemente uma, uma proposta aprovada na Câmara para direcionar recursos da área de pesquisa para re, a renovação da frota de caminhões. Então, é, o país que já é dependente, já é atrasado, é, tenderia a ficar só mais atrasado aí nesse, nesse tipo de setor. Então, é... Comente esse, esses temas. É, se você quiser seguir aí o nosso nosso comentário em tempo real sobre essa crise na, no, na no Taiwan, no mar da China, siga @ajogadaTW no Twitter. E é, se você quiser aprender a fazer análise sobre negócios usando essa metodologia. É, Dá uma olhadinha no link que eu vou deixar aí na descrição, na formação Playmaster. Então, por enquanto é isso. Quando eu tiver mais novidades eu trago para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.